Olá pessoal, tudo bem? Olha só que legal, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul está oferecendo cursos gratuitos de primeiros socorros. É um curso básico de primeiros socorros, mas ele é gratuito. É na modalidade EAD, ensino à distância, você pode fazer em casa. E o melhor, é com certificado de um Instituto Federal. Para você conhecer... Melhor esse curso? Você só precisa entrar na página do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, IFRS.edu.br. Na página do Instituto Federal, você vai direto em cursos. Ok? Cursos. Em cursos, você procura curso Educação à Distância, EAD. Educação à Distância, você pode clicar no que aparecer aqui no link para entrar na lista de cursos ou direto no Moodle que é o, o, o site do, dos cursos a distância do Instituto Federal do Rio Grande do Sul vai abrir o site você vai direto para a página de cursos vai clicar em cursos online abertos gratuitos e aí você vai ter a página para poder acessar a lista de cursos, então tem vários cursos, o curso uh, que nos interessa no momento, ele está dentro do tópico ambiente e saúde, clica no tópico ambiente e saúde, ambiente e saúde você vai ter três cursos, gerenciamento de resíduos, primeiros socorros para profissionais de saúde e saúde ocupacional o que nos interessa é o primeiro socorro para profissionais de saúde esse curso ele é oferecido todos os anos nessa modalidade a distância gratuito com certificado ele é um curso voltado para profissionais da área de saúde porém qualquer pessoa pode fazer ele é totalmente autodidata né sem tutoria nível básico em português 40 horas de aula e o curso oferece uma visão sobre a evolução dos primeiros socorros, as atribuições do profissional de saúde no suporte básico à vida, definição de urgência e emergência, e os principais atendimentos de emergência. Vamos dar uma olhada lá dentro? Clicando sobre ele, ele vai pedir para você se cadastrar. Como eu já sou cadastrado, se você não for cadastrado, se cadastra, coloca depois o seu nome de usuário e senha e entra já vai direto para a página do mundo, né, na, na, no ambiente virtual de aprendizado, aonde vai mostrar os detalhes do curso. Então a nota média para você tirar o certificado, o mínimo de aproveitamento é 60%. Dá para fazer fácil, né? Você vai ter alguns meses para concluir normalmente em poucos dias você conclui é... tem um prazo mínimo para você retirar o certificado eu não tô achando aqui mas esse caso eu acho que é seis dias né? é, seis dias e você só tem três tentativas para para fazer a... a provinha ok então olha só os tópicos: história dos primeiros socorros, cuidados imediatos, imediatos, os aspectos legais do socorro à vítima, importante, um vídeo sobre os primeiros socorros e depois já tem a provinha, teste seus conhecimentos. Aí, em seguida, avaliação a, do cenário do acidente, a equipe de socorro especializado, materiais e acessórios, kit de primeiros socorros, atitudes corretas depois mais uma provinha teste seus conhecimentos em seguida tem um bloco sobre definição de urgência e emergência atendimento de acordo com o quadro clínico avaliação do quadro clínico provinha teste seus conhecimentos e o quarto grupo é principais atendimentos de emergência ressuscitação cardiorrespiratória rcp r a rcr -A né a Traumas, ferimentos, afogamentos, choque elétrico, desmaio, convulsão, estados de choque, envenenamento, intoxicação, inalação, ingestão, corpos estranhos, animais peçonhentos e venenosos e transportes de feridos. E depois, teste seus conhecimentos. Aprovinha a provinha, avaliação do curso: se tudo der certo, você tira seu certificado da, do Instituto Federal no final da prova muito legal essa dica né não é um curso presencial com prática mas é o tem as informações mínimas que você precisa saber de um curso de primeiros socorros claro é, como tudo na vida de um autodidata como tudo na vida de quem aprende as coisas sozinho o ead veio somar e ajudar muito quem já tem essa experiência quem já tem essa capacidade de aprender sozinho nada impede de você praticar na tua casa para melhorar a sua prática melhorar seu conhecimento fazer o curso quantas vezes você quiser é, os tópicos são em PDF então você vai poder baixar ler e reler sempre que você quiser onde você estiver e, e, e, e uma vez fixando os conhecimentos é, na tua mente fica mais fácil você praticar